Às vezes a gente acha que, ah, é só um pé de manjericão, é um tempero lá para colocar no feijão. Ah, é só um pezinho de camomila. E quando você descobre o poder oculto que essas plantas têm, o que elas podem fazer por você, pelo seu emocional, pela sua reforma íntima, elas podem te tornar uma outra pessoa. Então, um passo para a gente começar já a se sensibilizar para esse universo das plantas, para esse mundo da fitoenergética, é a gente entender o lado sagrado de cada planta, que elas estão aqui na Terra para nos ajudar. O reino vegetal é um reino que ele foi feito para ajudar o ser humano a evoluir para ajudar a curar nossas inferioridades, para ajudar a curar nossas tristezas, nossas mágoas, nossos ressentimentos. E quando você reconhece na planta esse poder, você sente essa ajuda, essa energia, essa vibração vindo na sua direção, esse respeito pelo reino vegetal. E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas, que acontecem todas as quintas-feiras, às 16 horas. Esse é apenas um trecho das nossas super aulas, então, te inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. Então, alguém me perguntou qual é a erva boa para a síndrome do pânico e na fitoenergética a gente não repertoriza, tá? Igual a farmácia. Porque a fitoenergética é totalmente diferente da fitoterapia ou do conceito que se tem de farmácia. Que é um conceito de tratar uma doença, de dar uma erva para uma doença ou de dar um comprimido para uma doença. Na fitoenergética a gente trata o doente. Então, vamos supor que o Alex ali está com rinite. Eu não vou tratar a rinite do Alex, eu vou tratar o Alex e descobrir qual é o motivo que desequilibrou ele ao ponto dele manifestar a rinite. Quando eu tratar esse desequilíbrio, a rinite vai embora, porque o que causou a rinite foi o desequilíbrio. Entende? Então, se eu tratar a rinite, der uma erva para rinite ou um remédio para rinite, eu estou tratando só o sintoma, eu não estou tratando a causa. E na fitoenergética a gente não trata o efeito, a gente olha para a pessoa e não para aquilo que ela está manifestando. Porque o que ela está manifestando é uma coisa superficial, é apenas um sinal que o sistema dela está em desequilíbrio. Então eu preciso tratar o desequilíbrio que levou àquela doença, é assim que a fitoenergética funciona. Então não posso te ajudar falando de uma erva para síndrome do pânico, porque eu não vou tratar a síndrome do pânico, eu vou tratar... A pessoa que está com síndrome do pânico. E na fitoenergética, cada pessoa que manifesta síndrome do pânico manifesta por um motivo diferente. Então a Joana ela pode ter tido síndrome do pânico por um trauma de infância, uma outra pessoa pode ter manifestado síndrome do pânico por medo de cachorro, uma outra pessoa pode ter síndrome do pânico como uma coisa de vida passada. Então eu tenho que descobrir o um motivo conversar com a pessoa para chegar no melhor tratamento e na planta exata, sob medida né, para tratar. E a fitoenergética também trabalha em grupo, né, em equipe. Então não é uma planta para síndrome do pânico, mas é um conjunto de plantas que vão tratar o desequilíbrio da joaninha que manifestou a síndrome do pânico, entende? É, é muito mais profundo do que isso, porque para tratar sintoma tem fitoterapia, para tratar sintoma tem a farmácia convencional, a fitoenergética trata a causa. Ela trata a emoção que gerou aquela síndrome do pânico. Ela trata o bloqueio psicológico que gerou o medo de cachorro. Então, é muito mais profundo, ok? A nossa sociedade, ela é totalmente viciada, porque eu já falei aqui desde o início da aula, já falei na última live e vocês continuam qual é a melhor erva para dor de garganta. Qual é a erva para o cálculo renal? Existe erva para o dono da garganta, para o dono daquele rim que tem aquele cálculo renal. Porque cinco pessoas podem ter cálculo renal por motivos diferentes. Dez pessoas diferentes podem ter dor de garganta por motivos diferentes. A gente precisa investigar, conversar, descobrir o motivo. Então, eu não estou aqui para dar receita. Eu tô aqui para falar para vocês de um sistema de cura natural, de cura profunda, que vai além daquilo que a gente está acostumado a ver, que vai muito além do corpo físico. E esse sistema se chama fitoenergética, tem quase 20 anos, é consagrado, transformou a vida de milhões de pessoas. E a nossa meta é diminuir o tamanho da sua caixa de remédio. Sabe por quê? Porque quando você não tem imunidade, o mundo manda em você. Você vira um marionete, você vira massa de manobra, você vira um escravo da indústria farmacêutica. E a gente está aqui para que você se liberte disso. E o primeiro, a, o primeiro passo da libertação é a consciência. É você parar com essa coisa de remédio para variz, remédio para o rim, remédio para garganta, remédio para isso, remédio para aquilo. Não, o remédio é para Maria que tem dor de garganta. É para o Paulo que é dono do rim. Entende? A gente tem que tratar a pessoa de uma forma holística, com uma visão holística. objetivo é que você gaste menos com remédio e invista mais na sua saúde de uma forma mais natural, tá? que você troque isso, porque o remédio ele não vai te trazer consciência, ele vai te viciar, ele vai se tornar uma muleta na tua vida, vai te tornar um marionete da indústria farmacêutica você vai virar massa de manobra você vai entrar no ciclo da doença e acreditar cada vez mais que ficar doente é normal, e ficar doente não é normal, pode ser comum tá, mas normal não é então, eu quero te fazer um convite para você mergulhar num novo padrão de consciência, usando algo que já está disponível, que já está na natureza há milhares de anos, que faz bem, que não deixa rastro dentro do seu corpo, para o seu fígado ter que lutar com isso, para o seu rim ter que lutar com isso. Não, não é saudável tomar remédio, é muito ruim, faz mal para você e existe uma outra maneira de se curar e de ter que...